A gente já fez vídeo falando dos ACs que a gente tem aqui na loja para diferentes tipos de câmera. E hoje eu trago para vocês uma novidade que acabou de chegar aqui na loja. Os ACs com conector USB 3.0. Com ele você pode alimentar a sua câmera usando um brick de celular mesmo. Inclusive a gente também recebeu alguns bricks novos aqui. Como esses dois, com conexão 3.0 e USB-C também. E o veicular, ambos compactíveis com esse AC infelizmente esse ac não vai funcionar se conectado ao usb 3.0 do computador porém ele funciona perfeitamente em power banks que tem tecnologia usb 3.0 tá? é muito importante salientar que só vai funcionar se o usb do seu power bank for 3.0 a gente está usando aqui o ac para lp e6 da canon mas também temos ac para fw50 e fz100 da sony mas dependendo de quando você estiver vendo esse vídeo pode ter chegado para o seu modelo de câmera, então é só dar uma olhadinha no site para conferir. Então chega de ficar sem carga na sua bateria na hora de produzir. Aqui a gente conta com várias soluções para garantir que a alimentação do seu equipamento não vai ser um problema. Para garantir o seu ac usb é só entrar no nosso site.